Dois exercícios para você turbinar as suas coxas e seus glúteos, passo a passo, bem devagar, para você aprender. Mas antes, vai lá embaixo nos comentários, tem um link do meu blog, Ganho de Massa Magra, que é para você poder pegar o máximo de receitas e agregar aqui ao treinamento. Para quem não me conhece, sou o professor Emílio Júnior, se inscreva e se puder se tornar membro do canal, vai nos ajudar muito a manter esse projeto. Vamos fazer o exercício que é o seguinte: preste atenção. Eu vou ficar de lado, assim, onde eu vou colocar o meu antebraço em contato com o solo. A perna esquerda, ela vai estar flexionada. Eu vou elevar o meu quadril tirando do solo. Posso colocar a mão direita aqui e elevar a perna direita. E o movimento era só fazer esse movimento aqui. Só esse, ou você pode também colocar a mão aqui e fazer esse movimento. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fizemos 8, desceu, vai virar para o lado oposto, assim como eu virei. Vai flexionar agora a sua perna direita, colocar o antebraço. Elevar tirando o quadril, tira o quadril do solo, coloca a mãozinha e vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Perfeito? Desceu. Só neste exercício você já vai estar trabalhando a linha da sua cintura, trabalhando as suas coxas. E também a lateral, além dos glúteos. Olha quanta coisa você trabalhou. E posterior de coxa também, que é essa parte aqui, tá? De trás da coxa, pernas, bumbum e cintura. Vamos ao segundo exercício, que esse é muito simples de se fazer. Você vai ficar de joelho, assim como eu estou. Deixa eu ficar assim na... na enviesado, para você poder ter uma boa visualização. Vai ficar assim. Vai fazer o quê? Colocar suas mãos aqui na linha da sua cintura, vai ficar de joelho, projetar o seu quadril à frente, contrai o seu glúteo o máximo que puder e volta à posição inicial. Subiu, contrai o glúteo. Isso! Bora menina! Subiu, contrai o glúteo e volta à posição inicial. Você fazendo esse exercício não tem uma contagem, tá? Não tem, eu não dou contagem. Você pode colocar um cronômetro. E aí você vai fazer até você sentir bem a musculatura, não só das suas coxas, mas também do seu glúteo sendo trabalhado. Sentiu trabalhar o máximo essa musculatura, o que, que vai acontecer? Você vai identificar que em determinado tempo você consegue fazer tantas repetições e aí você começa a trabalhar por tempo, 1 um minuto, 50 segundos, 30 segundos e aí você vai sentindo a musculatura, gostou dessa dica também? Então só te peço isso, inscreva-se, toca nesse sininho para receber todas as notificações Tente virar membro do canal, porque aí você consegue manter uma equipe que está trabalhando lá no blog para trazer alimentação, trazer muita coisa legal. E além que os membros, sempre que o nosso nutricionista monta qualquer cardápio novo, os membros vão receber os cardápios 0800, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês e até nosso próximo encontro.